Jovem perseguida e atacado por maníaco fantasiado de lobisomem na noite de Halloween. Lobisomem sai do purgatório e ataca um homem na floresta. Robô militar humanoide assustador. Motorista tira o caminhão do caminho com as próprias mãos. Mulher possuída avança ferozmente sobre um exorcista despreparado espiritualmente. Bruxa aparece na janela da casa do bosque. Disco voador captura aeronaves na Groenlândia. Fantasma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 iniciou os testes dos robôs que substituirão seus soldados no combate. A primeira impressão que temos é que é uma maquiagem de super-herói, mas logo descobrimos que estamos diante de uma máquina, um robô humanoide que irá revolucionar o mundo militar. Mas por qual motivo há lagartas dentro dele? Sabia que estava sendo filmado, mas foi justamente na hora em que ele colocou seus poderes em ação. Será que realmente existem pessoas com superpoderes no mundo? Seria possível uma pessoa normal como eu e você tão fraca e magra mover um caminhão de 15 toneladas com as próprias mãos? Se segue, o grupo de caça-fantasmas Caçadores das Sombras se aventurou em uma floresta para investigar a denúncia de uma tempestade de raios recorrente no local, mesmo sem previsão de chuva. direto então. Oh, aí você vê que só chegar aqui, galera, olha o tempo, o jeito que já muda, mano. Mano, parece que aqui não tem estrela, mano. É só tempo de chuva, hã? Então mano, parece que aqui mano, só tá com tempo de chuva galera, não, não sai estrela, não sai nada mano. Sim, o tempo só está fechado na floresta. De volta à mata, algo simplesmente sobrenatural aconteceu. Trai por essa, é, sei lá. Galera. Mano, é a fenda, velho. É a fenda. É. Mano, tá aberto. Tá aberto. Velho. Sim, um portal dimensional que dá para o purgatório. Mano. É bom ficar longe dele. Parece que alguma coisa saiu de lá. Vamos ver o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Quem tá aí? Quem? Sim, um lobisomem. Um dos membros da equipe foi brutalmente devorado pela criatura que retornou ao mundo material. Antes de colocar a mão na cabeça de alguém para expulsar o demônio, primeiro é necessário ter a vida no altar, largar o pecado e a fornicação, pois caso contrário, veja só o que pode acontecer. Pode te envergonhar na frente de todo mundo. Esta mulher totalmente possuída por uma legião de demônios esganou aquele homem e infelizmente não resistiu. Uma menina achou algo estranho em seu quintal. Deveria estar tocando neste objeto, pois pode ser a peça de um ritual, mas agora é tarde. O que será que está batendo com tanta força na janela do quarto? Note que não há ninguém de ambos os lados. Será que ao desenterrar o crânio alguma coisa foi liberada naquela casa? Um grupo de investigadores do paranormal exploravam uma edificação escondida no meio de um bosque. Foi quando eles encontraram vários itens ligados à magia negra, o que pode confirmar que a presença de uma bruxa é real neste local. Ai, wey, não mames! Venha, acércate! Não mames, wey! que esta é a bruxa que vive neste lugar? Se te oferecessem um trilhão de dólares você pularia ali? Será que algum surfista campeão mundial conseguiria sobreviver a essas águas barrentas? Haveria probabilidade de sobrevivência? De uma coisa você pode ter certeza, se o desafio fosse lançado, muita gente iria pular sem hesitar. Imagens perturbadoras registradas na Groenlândia. No alto de uma montanha, vemos pairar um disco voador que parece ter capturado em seu campo gravitacional várias aeronaves terrestres. Se essas imagens forem reais, temos uma nave alienígena que raptou aviões com vários passageiros dentro. Prestem bastante atenção nessas imagens. Isso é um drama recorrente vivenciado por motoristas que dirigem sozinhos, diariamente. Olha só o que apareceu lá no banco de trás. Meu filho, eles estão em todos os lugares e pode haver um agora mesmo sentado bem ao seu lado. Era noite de Halloween e ela estava voltando de uma floresta com sua fantasia de chapeuzinho vermelho. Até que é uma boa ideia, desde que não haja um maníaco vestido de lobisomem andando por aí. Que é... talvez não, ou talvez sim. Anyone ever tell you it's not my. O conselho foi dado, mas ela ficou confusa, talvez por ser noite de Halloween. Sim, o monstro desapareceu, mas não por muito tempo. O ônibus não veio, ela decidiu chamar o Uber. Sim. Hey, mas ao sentar no banco de trás, ela viu que havia algo de errado. A sua cesta, que havia desaparecido, estava bem ao seu lado. <tos> Where to get those sleepers? Oh, those sleepers. How oh, they hate birds. Sleepers. Where to get those sleepers? Oh, those sleepers.